O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje deste sábado. Bom fim de semana para você. Só saia de casa para o essencial. Até segunda-feira. Jornal da Globo Oferecimento CREFISA Logo, o brilho das luzes será substituído pelos primeiros raios de sol. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui, atentos aos acontecimentos da aldeia global. Preparando as emoções que são a vida do povo, a alma da cidade. Até amanhã, na certeza de um novo tempo. Tempo de comunicação, fazendo o homem livre no universo sem fronteiras.